É Vip, a mais VIP do Brasil, Repertório Novo. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem tu minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é É Eu e você já tava escrito nas estrelas era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto